Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta e eu tô trazendo mais um vídeo para você. Isso mesmo, não é montagem. Realmente, essa cabelinha, ela existe. Ela é conhecida como Heros, da raça Borzoi. É, ela tem apenas dois anos de idade, entendeu? E o um nariz chama muita atenção, né? Aonde ela passa, né? Essa cabelinha, ela é conhecida, né? Chamada, né? Como Madame Heros, a rainha dos bisbilhoteiros. Ela tem né, mais de 170 mil seguidores, isso, no Instagram dela, que é, é Eris Zoi. Né? Então, assim, o sucinho dela mede quase 30 centímetros. Sensacional, né? Segue aí as fotos da Harrison.